Não sei até que ponto isso é uma verdade absoluta, mas um workflow travado e bagunçado pode atrasar ou acabar completamente com a edição. Eu lá nos meus primórdios de editor de vídeo, era muito bagunçado e isso era um problema muito sério para mim, então eu já perdi muitos trabalhos por conta disso, ou já demorei dias para fazer uma parada extremamente simples. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o workflow. Antes de começar, eu queria dizer que eu dividi esse vídeo em dois tópicos. O workflow para eventos sociais, que é casamento, 15 anos e... isso, basicamente. E o meu workflow que eu uso para ensaio, que é a segunda vertente que eu mais trabalho. Que eu faço mais vídeos, né? tanto filmando quanto editando. Mas apesar disso, essas dicas vão se aplicar para qualquer tipo de trabalho. Não, não, não se iludam achando que é só preço dos segmentos, porque com certeza vai ter alguma coisa útil aqui para uma coisa ou para outra. A primeira coisa que eu preciso falar sobre o workflow é organização. Essa de longe é a coisa mais importante quando você tem que editar um vídeo. Se você não tem os seus arquivos organizados de uma maneira decente, você pode multiplicar ou triplicar esse tempo de edição que você vai levar. Isso nunca é uma boa coisa, principalmente se não foi você que filmou esses arquivos. Se você filmou é um pouco mais fácil, mas eu quero mostrar da forma mais difícil, então eu peguei um trabalho que não foi o que filmei e vou usar ele de exemplo para esse vídeo. Então eu só peguei a pasta do casamento e fiquei tipo, beleza, eu preciso resolver isso aqui, porque ela estava extremamente bagunçada. Tinha dentro da pasta tinham quatro pastas e dentro dessas quatro pastas tinha um monte de arquivo jogado, Morrer, um velho, muita coisa. Então segue o fio. A primeira coisa que eu acho necessária para uma edição de vídeo é identificar os arquivos e separar eles por pastas. Por quê? Apesar dos casamentos serem com clientes e em lugares diferentes, casamentos funcionam da mesma forma. Making off, decoração, cerimônia, recepção, buquê, pista, casal. É basicamente dessa exata forma que vai acontecer. Não necessariamente nessa ordem, mas todas essas coisas vão acontecer durante um casamento. Então o que eu faço é... Eu crio pastas com, esse, com esses segmentos, com esses nomes, e separo os arquivos e coloco dentro dessas pastas. Então eu tenho uma pasta para make-off, uma pasta para decoração, uma pasta para cerimônia, e blá blá blá blá blá blá Cada uma dessas separações para mim é muito importante, porque na hora de editar, eu sei exatamente onde está cada arquivo. Então eu abro, crio o um projeto do programa que você usa, eu uso o Adobe Premiere, eu seleciono essas pastas já nomeadas direitinho e jogo para dentro do projeto, porque elas vão com todos os arquivos separados bonitinho, maravilhoso, daquele jeito. A próxima coisa que eu acho importante fazer é colorizar os arquivos com rótulos ou labels se você está usando a versão em inglês do Adobe Premiere. É, para quem não sabe o que fazer, tá, vai estar tá aparecendo na tela, é, não é difícil, eu posso fazer um vídeo depois explicando como é que é mas eu costumo separar arquivos por cores de importância. Eu sei que esse assunto de importância é um pouco complicado de lidar, porque cada editor e cada cliente, cada videomaker tem uma prioridade diferente, mas os meus clientes normalmente prezam muito mais uma cerimônia bem montada e as cenas deles do que todo o resto, porque é essa parte que eles vão mostrar para os tios, para os primos, para os avós, para os amigos, vão colocar na internet, então essas partes mais importantes eu seleciono como lavender, que no caso é cerimônia. Às vezes o buquê, contém alguma coisa muito importante, tipo, sei lá, alguém vai pedir alguém em casamento, eu seleciono essa parte, porque eu sei que a noiva vai pedir depois, porque foi um pedido de casamento, durante o casamento, e a cena dos noivos. Basicamente, pra mim, a única coisa importante, tipo isso não pode faltar, é, são essas três partes. Ou essas duas partes, é, menos o buquê. A próxima label que eu uso é a Caribbean, que é pra coisas medianamente importantes. Making off, decoração, foto com os padrinhos, pais e páginas, é, pistas de dança, esse tipo de coisa é tipo... Ah, ok, sabe? Se... Se não tiver, acho que não dói tanto, mas é bom ter, por prevenção. E a última label que eu uso é a Mango, que é pra selecionar arquivos que não são tão importantes, pelo menos ao meu ver. Uh, gravata, mesa dos convidados, gravata e mesa de convidados, eu nunca vou definir o quanto eu acho inútil, mas tudo bem. Vamos seguir em frente. Já com os arquivos organizados e colorados... Essa palavra não sei nem se existe. Organizados, colorizados e separados da forma que você quer, é só começar a editar. No caso, eu fiz um exemplo, eu peguei toda a cerimônia desse casamento e editei ela. É, eu levei de 10h45 da noite até meia-noite 20 Se eu não me engano, são 1 h 35 minutos de edição para terminar uma cerimônia. Isso é pouco. Isso é muito pouco. Eu já passei por situação de ficar um dia inteiro editando uma cerimônia, o que não é nem um pouco legal. Na verdade, é bem escroto. Porque você acaba desanimando depois. Você não quer mais editar nada porque você já terminou aquilo. Porque, pô, tu passou o dia inteiro fazendo isso. É chato, sabe? É óbvio que esse tempo é maravilhoso, mas ele não vai se aplicar para tudo. Se você pegar um casamento de três câmeras, é impossível você editar ele em uma hora e 35 minutos a não ser que tu seja muito rápido no que está fazendo que você tenha pelo menos estado no dia filmando para saber como que aconteceram as coisas e também tem aquilo, se acontecer algum problema que você tem que resolver durante a cerimônia bem, você não vai levar só uma hora e meia para editar uma cerimônia é, depois disso é só você, sei lá, botar uma playlist de música que você gosta que te deixa animado e editar o resto porque o mais importante, que é a cerimônia, já foi. Então é basicamente isso, o meu workflow para edição de vídeo é basicamente esse. É, não tem muito mistério a partir do momento que você sabe o que, que você tem que fazer exatamente para não ter problemas futuros, sabe? Quando você resolve os seus problemas antes de começar a editar, quando você começa, não tem como dar errado, sabe? Lembrando que toda sexta-feira, em algum horário do dia, porque o dia tem 24 horas, toda sexta-feira vai ter o JFX diferente sobre algum ponto sobre audiovisual ou edição de vídeo. Vai ter certeza. Eu não, vou, eu não vou matar essa meta, vai acontecer. Então, se você não é inscrito no canal, já faz o favor de dar essa inscrição, olhar em algum desses dois lados aqui que eu vou deixar as redes sociais, né? tanto as minhas pessoais quanto o Instagram da Estaca Zero, e de algum desses outros dois lados aqui, eu sou muito ruim com isso, de algum desses outros dois lados eu vou colocar os outros três vídeos anteriores do JFX, que são vídeos antigos, mas eles ainda são funcionais, tá? Não me julguem. Eu sou o J, esse foi o JFX, e até a próxima.